E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos É o um Bigodão na área e, cara, 50 mil inscritos Isso mesmo que você escutou, chegamos a 50 mil inscritos E eu estou muito, muito, muito feliz, cara Parece que foi ontem que nós estávamos com 40k E já estamos aí com 50 mil inscritos Eu queria só agradecer a vocês, cara Porque nossa família, a família mais bigoduda <risos> É Bigodinhas, é o Bigodinhas Tá crescendo muito, a família tá só aumentando E eu fico muito, muito feliz com isso, mano 50 mil inscritos é uma meta muito gigante Pra quem começa um canal E eu comecei o meu canal faz dois meses apenas E estou aqui com 50k 50 mil pessoas que assistem Enfim, que se inscreveram no canal do El Bigodon Eu tenho certeza que esse canal aqui Não foi criado apenas pra ter números Pra ter inscritos, mas sim pra fazer amizades Porque eu fiz muita amizade desde o começo do canal Muita gente que comenta direto Muita gente que tá toda vindo Comentários falando alguma coisa Eu vou lá e respondo, enfim, a gente acaba criando uma intimidade Um laço, e eu acho isso uma das coisas Mais legais de ter um canal no Youtube E galera, no vídeo de hoje eu decidi Fazer uma coisa muito top Nós vamos fazer uma abertura de baú, mas não é uma abertura De baús, assim, qualquer aberturinha De baús, a gente vai gemar Um pouquinho aqui, mas vai valer A pena, porque realmente a promoção Que veio aqui na loja é muito boa E eu decidi comprar a promoção completa Aqui pra vocês, pra compartilhar Com vocês isso, essa promoção aqui Melhores amigos por 3 minutos Eu não entendi muito essa promoção Creio eu que quando a gente comprar as ofertas aqui Vai aparecer certinho o que, do que se trata isso, né? Mas eu não entendi muito O sentimento de receber uma oferta no Clash Royale é de... E daí, tem a promoção... Ali, eu não entendi muito, mas eu também sou meio Burrinho, né? Sou meio lesado assim, não entendo Muito de cara, mas mano A hora que vem aqui embaixo também Falta apenas 20 minutos pra acabar, meu Deus do céu A gente vai comprar esse baú lendário, ou seja Duas lendárias neste vídeo, meu irmão É sério, se você já não deixou o like aqui Eu não sei o que que você tá fazendo O que que você tá perdendo tempo ainda Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal aí Se você ainda não é inscrito, porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos E ainda não é inscrito Eu garanto pra aqueles que não são inscritos do canal Que a gente sempre procura trazer conteúdo conteúdos de altíssima qualidade aqui pro canal, e claro, se esforçar pra cada vez mais trazer coisas melhores aqui pra vocês, beleza? O vídeo de hoje então vai ser isso, comprando essa oferta aqui, comprando mais esse baú lendário, ou seja, dois baús lendários, dois baús gigantes, muita gema, muito ouro, então cara, o negócio vai valer, vai valer muito, muito a pena. Então vamos começar aqui, abrindo esses baúzinhos normais, os baúzinhos grátis, né? Tesla, maravilha, muito bom Tesla é sempre muito bom Esperança de fogo, brincadeira Eu não, Pelo menos eu não uso. nunca usei Tesla na minha vida <risos> Ouro, mosqueteira Goblins, beleza, vamos abrir tudo Rapidão aqui, já pensou se viu uma lendária Nesse baú de ouro Já pensou? Não veio, não é mesmo? Não veio, vamos abrir mais esse baúzinho da coroa Então Vamos ver, vamos ver, opa, balão Um balão, legal, pelo menos uma carta ali Épica né? Isso Chegou de enrolação então, vamos para a primeira oferta aqui, para a primeira barganha aqui Pagamento concluído então, a primeira oferta, a primeira barganha, barganha, <risos> bem do interior né, bem do interior A primeira aqui já foi, já tá tudo concluído, já tá tudo ok Vamos então comprar mais uma disso aqui, vamos botar aqui para comprar, deixa eu botar a minha digital aqui, beleza, ok Já vamos comprar mais uma mano, deixa eu ver, são quantas? Eu não sei quantas que são, deixa eu ver, são cinco. você pode comprar 5 de 200 gemas cada uma Vamos comprar todas aqui esse negócio, bora, bora usar, calma aí, <risos> bora comprar esse aqui Falta então mais duas aqui pra nós comprar, pra completar todo esse negócio aqui, mano A gente vai ficar com bastante gema, vai dar pra usar bastante em desafio E eu tô, cara, eu tô, eu tô ousado, eu tô, eu tô querendo muito muito mesmo Começar alguns grandes desafios Eu sei que é muito difícil, eu sei que realmente é muito complicado Você jogar grande desafio mas sei lá, mano Vamos tentar, sei lá é... São 100 gemas e se você conseguir uma boa Se você conseguir um bom número de vitórias Tem chance de vir carta lendária E as restantes das outras cartas vêm bastante Beleza, vamos comprar então aqui O baúzão gigante Beleza, vamos comprar aqui, deixa eu usar minha digital Novamente, mano, vamos ver o que, que vai vir Nesse baú gigante, mano Será que vai vir carta boa nesse negócio? Tem que vir carta boa nesse negócio <risos> Tem que ver que essa promoção tá saindo caro, meu filho Tá saindo minha cara aqui 800 de ouro, vamos lá Cura, X-Besta Esqueletinhos Nossa, me Esse negócio tá, tá pobrinho Tá pobrinho demais Beleza, mas valeu a pena pelo ouro Porque são 25 mil de ouro cara. E é muito ouro, é ouro Pra mais de um escambau Vamos comprar então aqui mais um baúzinho gigante vamos ver o que, que vai vir dessa vez Vamos ver Pô, Supercell, pelo menos umas cartinhas boas aí pra nós, né? Manda aí que essa promoção é carinha, bicho Servinhos, bom Coletor, legal Goblins lanceiros, cura Menos cura Pelo amor de Deus, eu não queria hum, Beleza, tranquilo Tranquilo, mais 25 mil de ouro Foi isso que valeu a pena nesses baús Nessa promoção, nessa barganha que eu comprei Mas agora que veio o mais caro de todos Mas o mais top de todos Que é o baú lendário, cara Galera, antes de comprar esse baúzão lendário Mais 5 mil gemas Vamos comprar esse baú lendário aqui por 500 Porque falta apenas 3 minutos e eu não quero perder, não é mesmo? Então vamos comprar esse baúzão lendário aqui E depois nós compra aquela última barganha, beleza? Vamos comprar aqui, vamos ver que lendário vai vir, Jesus Manda uma lendária boa, uma lendária boa Uma lendária boa, uma lendária muito boa Por favor, mago de gelo eu sou o cara, eu sou um mago de gelo, mano. É, me persegue, me persegue aonde eu for, aonde eu. Mano, é incrível, é incrível, mas. Tá bom, cara. Mais dois mago de Gelo, eu consigo botar ele pro nível 3. Já pensou? Minha primeira lendária é nível 3, então vai ser muito bom se eu conseguir fazer isso. E eu gosto do Mago de Gelo, galera. O pessoal acha que eu não gosto, mas eu gosto muito dessa carta mesmo. Com certeza ele é uma das minhas lendárias favoritas, né? E eu gostei bastante de ter ganhado ele aqui, mesmo zoando o negócio todo, porque eu ganho muito Mago de Gelo. <risos> mas, beleza. Então, bora comprar a última barganha. Esse baú lendário tá saindo por 63 reais. Ai, tá tudo ok. Vamos comprar esse aqui porque vem mais 5 mil gemas. E, mano, 5 mil gemas é muita coisa. Vamos comprar, então, esse baú aqui. Mano, vamos ver o que, que vai vir nessa lendária. Vamos ver. Opa, erro. Seguinte, pessoal. Eu tive que interromper o vídeo ontem. Eu tive que parar de gravar. Porque, simplesmente, a Supercell me proibiu de comprar, sei lá. Me tá me impedindo de comprar... A oferta, de finalizar a compra da oferta completa Eu fui tentar comprar a última promoção e não consegui Eu tentei de várias formas Eu pensei que era limite no cartão, que não tinha limite, sei lá, podia ser mas, enfim, eu fui verificar e tinha sim limite suficiente Eu achei que como eu tivesse feito 7 compras Eu comprei 5 vezes 200 gemas mais 2 baús gigante Aí foram 7 compras Eu pensei, bom, por sistema de segurança o cartão deve ter bloqueado Porque uma criança pode pegar um cartão de, qualquer, de pai e mãe Enfim, acabar gastando o, o que tem no cartão E por sistema de segurança eles faziam isso Acabavam bloqueando a sua compra Mas não era esse o problema porque se não deu em outro cartão né Obviamente não era esse o problema então eu fui atrás de um gift card pra comprar Enfim, comprei o gift card Botei na minha conta Eu tinha, novamente, eu tenho dinheiro suficiente pra comprar A promoção e continua Dando o mesmo erro Erro na transição, vou mostrar pra vocês Aqui no lado, o erro que tá dando, a falha que tá dando em todas as vezes que eu compro, tanto por gift card e por cartão, cara. Então eu não sei o que fazer. Se você sabe, se já aconteceu com você esse problema, comenta aqui e tenta me ajudar. Que a promoção vai até hoje. Eu queria muito, muito poder comprar esse baú lendário e também pelas gemas, porque são 5 mil gemas. Eu quero muito, galera. Eu fui atrás desse gift card pra comprar exatamente essa promoção completinha pra trazer aqui pra vocês em vídeo, mas infelizmente a Supercell não está deixando eu comprar a promoção promoção por completo essa história toda teve um lado bom e um lado ruim e eu vou mostrar o bom para vocês agora eu tô aqui dentro do jogo ó como vocês podem ver eu não vou conseguir comprar a promoção não dá eu volto aqui a minha digital A mesma coisa que eu fiz sempre que eu faço sempre a comprar e aparece esse erro erro não possível não foi possível concluir a sua transação transação isso mesmo galera eu não faço ideia de do que que é isso do por que tá dando esse erro na minha conta Eu troquei o um e-mail, enfim, cadastrei em outra conta Enfim, eu fiz vários testes, mas nada adiantou, nada funciona Aqui pra, pra comprar essa última promoção E como vocês podem ver, ó, saldo da Google Da Google, R$70,00, eu tenho saldo suficiente Mas descendo aqui para baixo Vocês podem ver aqui Que veio um baúzinho épico Só saiu o baú lendário, apareceu um baú épico Aqui na minha loja Eu já fiquei tipo, meu Deus do céu Mas não parou por ali Eu não tinha notado que tinha vindo Outra carta lendária Na minha loja, mano, olha a carta lendária Que veio aqui na minha loja Mega Cavaleiro, meus queridos O Mega Cavaleiro veio aqui na minha loja e, caramba, mano, eu, eu tô... Fascinado, é fascinado Porque eu ganhei o Meia Cavaleiro há pouco tempo E eu quero muito deixar ele mais forte Eu quero deixar ele no nível 2 E com certeza, você tem alguma dúvida De que eu vou, que eu não vou Comprar o Meia Cavaleiro aqui em vídeo Meu amigo, eu vou comprar o Meia Cavaleiro Aqui em vídeo, porque o negócio tem que ser épico Se a Supercell proibiu da gente gemar Se a Supercell me proibiu de gemar no vídeo de hoje Eu vou comprar sim Na marra, mais uma lendária Aqui em vídeo pra vocês, então é sério Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você você não é inscrito porque, porque sim, é isso aí, é isso aí. Então, galera, cliquei aqui pra comprar o Mega Cavaleiro. Essa pra mim é, cara, é uma das lendárias assim que eu mais tô curtindo, que eu mais tô gostando. Eu sei que é porque ela é nova, mas mano, é sério, Mega Cavaleiro é a carta lendária mais forte, é a carta lendária mais apelona que tem, né? Eu, tipo assim, ó, Mago Elétrico, Mega Cavaleiro, Bruxa Sombria e Bandida, mano. E Mineiro também, eu sei que são quase todas as lendárias, mas enfim, eu gosto muito dessas cartas lendárias mesmo, pra mim são as minhas favoritas. E eu quero muito deixar o Meia Cavaleiro num nível né, mais, mais forte, deixar ele no nível 2. Então vamos comprar aqui mais um Meia Cavaleiro, compramos o um Meia Cavaleiro aqui meu irmão. E agora vai dar pra deixar ele fortão no nível 2, mas isso é assunto por um próximo vídeo, beleza? Se você acha que parou por aqui Nós temos mais um baúzinho Aqui épico por apenas 10 mil de ouro E vem 20 cartas épicas, eu quero muito Vamos abrir aqui então, primeira carta épica Exércitos de esqueletos Carrinho de canhão, barril de goblins Gosto muito de barril de goblins E a X besta É Falta aprender a usar X-Besta, né, mas enfim, o pessoal tá usando bastante nesse novo meta e quem sabe eu aprenda a jogar aí com uma X-Besta, eu não sei jogar com nenhum deck de construção, nem Morteiro, nem X-Besta, enfim, não consigo jogar nem com nenhum desses decks, mas quem sabe eu aprenda e traga aqui pra vocês alguma dica se eu realmente aprender, né. Eu vou pedir ajuda pros universitários, pros amiguinhos aí, quem sabe alguém me ajuda, não é mesmo? <risos> Enfim, pra finalizar o vídeo de hoje, fizemos todas as compras possíveis, né? Na verdade, né, faltou ali a última promoção, a de 63. Cara, se você já passou por esse problema aí de, de erro na transação, eu não sei que erro é esse. Se você puder me ajudar comentando aqui embaixo o que, que eu devo fazer, porque eu quero muito comprar. E é claro que se eu souber arrumar esse erro, se eu, se eu puder comprar essa promoção, eu vou comprar assim ela e posso até gravar um vídeo comprando ela aqui em vídeo. Então, me ajuda muito nessa. Porque eu quero muito. Comprar ela pelo fato de que vem uma lendária E mais 5 mil de gema eu tô precisando muito, muito, muito, muito, muito De gema, beleza? Então é esse o vídeo de hoje Gente, muitas notícias boas Uma notícia não tão boa assim, a Supercell Me impedindo aí, né, de querer fazer um vídeozinho legal, mas tranquilo Tudo bem, um beijo no coração de cada um De vocês e valeu!